Vou fazendo essa punch, sabe que Trenos aqui já surpreendeu Visão do passado visão do futuro Se leva atrás, visão da frente Até porque eu o mato no momento Se prepare exterminador do presente oh!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 É para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 Aê cuzão, não me leva mal, tá vendo como você é moleque? Ainda nós vamos pro terceiro e quem que vai lá pro final no IML? Uou! Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica, já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica. Já tá tranquilo, que rima eu vou te entupir até o fim, desse pano tipo um cupim em madeira. Até porque mano eu não falo besteira. Quando eu tô rimando você tá ligado, a mano é de segunda nem de sexta-feira. Lógico que não, cê sabe meu mano, a terra é de terça. Hoje você pega um terço e vê se não fala besteira.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 Toda vez que ele tá perdendo, ele vem citar Naruto. Aí, já era meu, versa incendeia. Se tá Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia.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 Pra esse é eu sou pai, tenho um que tá transando É isso que na aldeia você tá me falando Eu não tô transando, é o que você disse, né criativo Não tá vendo eu fudendo a sua mente ao vivo <risos> Sem maldade, sem maldade, <risos> eu juro por Deus Só gritou pra esse bagulho quem nunca reconheceu Essa rima é velha do Ezequiel que ele lançou no Coliseu <risos> Mostrando que você ganha, mas nunca vai me ganhar. Oh. Oh. Vamos, é isso aí, é. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é o Marreto a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Oh. Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco Só vai ganhar de mim se ele descer do palco oh! Pode ser, pode, tá? Já que você falou, então, vou descer ah! Ah! Ah! Ah! Vou pensar, Meu mano, na moral, sem engano, ah, mas, ah, cara, esqueci eu gostei Cara, caralho, esqueceu que eu tô fumando, ah!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 Vou até contar pra professora não! Você tá, de não! Terceiro, tá de zoa, você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora hora causou intriga Dando uma voadora aí de baixo Você vai acertar minha barriga Otário, sem maldade você vai perder pra minha punch Chama a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante não! Sabe meu mano que se acostuma o melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma não!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 Hey! Uh.